Olá, eu sou o Celso Dias, da Benchmarking, e antes de mais nada eu quero te agradecer, quero comemorar junto com você essa grande conquista nossa, nós estamos muito próximos dos mil inscritos, os primeiros mil inscritos, que delícia, que alegria que é, quero compartilhar isso com você, eu quero te agradecer pela sua audiência, por estar nos acompanhando e nos enriquecendo, tem muitas pessoas que nos dão feedbacks, né, dizendo se estão gostando, outras também até falando que... Porque que pode melhorar e todos eles são muito positivos e tem agregado muito para que gente, cada vez mais a gente entregue conteúdos de valor para você que talvez seja uma pessoa que deseja ser um propagandista né que está na busca de ingressar nessa profissão maravilhosa prazerosa e que está em franco crescimento talvez você que já é propagandista é um neófito ou até experiente que tem nos acompanhado para melhorar a sua performance muito obrigado seja bem vindo também ao nosso canal ou você que é gestor, que tem nos acompanhado, seja porque você apoia o que a Benchmarking faz, o nosso projeto, porque sabe da seriedade que nós temos em relação à profissão e as informações sobre a profissão, ou até mesmo porque quer melhorar também sua performance e liderança com a equipe. Seja bem-vindo ao nosso projeto. Ele foi feito também para você. Muito obrigado e se você ainda não é inscrito, cara, está esperando o quê? vai lá nos acompanha isso vai ser muito legal, a gente tem dicas toda semana, dicas novas para todo esse público que a gente citou aqui que vai melhorar sua performance, seja mesmo fora, não é só na indústria farmacêutica é, eu sempre digo que o propagandista é um vendedor de altíssima performance então se você aplicar as dicas que nós te damos aqui aí, bem onde você está, com certeza você vai melhorar muito a sua performance quem sabe daí não vem uma promoção não vem novas oportunidades, desafios, espero que na indústria farmacêutica ou em outros mercados, até melhores, quem sabe. Não é verdade? Bom, dito isso, hoje eu quero usar esse espaço aqui, desse vídeo, para responder uma das perguntas mais recorrentes, mais comuns, que as pessoas que nos seguem, sejam nossos alunos, sejam futuros alunos, ex-alunos, ou até mesmo curiosos, seguidores, né? porque eles sempre nos perguntam o que é, Celso, é, existe uma forma melhor de se tornar propagandista? Existe uma forma mais rápida, mais eficaz? É, qual é a melhor forma? Essa pergunta é muito comum, então esse vídeo é direcionado para responder essa pergunta, qual é o jeito certo de se tornar um propagandista? E eu quero dizer que nem sempre o jeito mais rápido é o melhor, sabe? E hoje isso vai ficar bem claro para você. E para começar a falar sobre isso, eu quero te contar uma história de um propagandista, um ex-propagandista, aqui da nossa região mesmo, de onde fica a sede da Benchmark, que ele era um bancário e o grande sonho dele era se tornar um propagandista. Então ele fez o caminho mais comum, que a maioria das pessoas faz mesmo, né? que é procurar conhecer mais o setor, fazer contato, aumentar, ampliar o networking, né, que isso é muito saudável, inclusive, conhecer pessoas do setor, perguntar, pesquisar, fazer amizade. E aí ele fez isso e conseguiu uma oportunidade de participar de algumas entrevistas e numa dessas ele passou, entrou num grande laboratório nacional e ele ficou por três meses, não conseguiu se adaptar à função e pediu para ser desligado. Incrível, né? Difícil de acreditar nisso. Um cara com uma vasta bagagem comercial, com uma experiência enorme, um perfil é, adequado para a função, mas ele não se adaptou. Onde estava o problema? Bom, na nossa visão, o problema estava na falta de gestão de expectativas. Tá? E isso é um problema muito comum e acontece com uma frequência muito maior, talvez, do que você imagina. As pessoas veem, elas, elas olham para o propagandista e conseguem enxergar algumas coisas. Está sempre andando num carrão, sempre bem vestido, uma pessoa comunicativa que né, sempre está ali conversando com as secretárias, discreta. Né? Pô, é a profissão dos sonhos, né? Quem não quer ter esse tipo de profissão? É difícil, quando você olha para um propagandista, de você ver o que tem por trás, quais são os grandes desafios desse, dessa profissão, dessa função. É difícil você imaginar que o propagandista tem que ser um profissional altamente organizado, que tem que conseguir elaborar um roteiro eficaz para conseguir fazer todas as visitas que o laboratório cobra, para conseguir ter uma, um, uma, uma flexibilidade né, de atender o médico, de adaptar a, a rotina do médico, a agenda né, do médico. É, é um profissional que precisa ter um, uma capacidade analítica muito acima da média, para conseguir gerir o território dele, analisar os números e tomar as decisões corretas com base no que ele enxerga ali, para alcançar resultados. Tem que ser totalmente orientado para resultados. Então é difícil quando você vê é, externamente, quando você olha para um propagandista, de você enxergar claramente as necessidades que esse profissional precisa desenvolver em relação a habilidades, tanto habilidades técnicas quanto comportamentais. Então na nossa visão o que faltou foi realmente... É ter uma real noção, criar a real expectativa. É sim, tem bons salários, são ótimos salários, são ótimos benefícios, é um, tem mais qualidade de vida. Isso tudo é verdade, mas a pessoa precisa estar devidamente preparada. Não é porque ela passa numa entrevista que significa que ela está preparada para os desafios que virão. Os gerentes, em geral, eles estão adaptados, eles sabem que existe essa essa dificuldade, mas nem sempre eles conseguem evitar isso numa entrevista. Então, qual que é o meu conselho para você? Se você deseja ingressar na indústria farmacêutica como propagandista do jeito certo, prepare-se adequadamente. Tenha a real noção e crie as reais expectativas em relação à profissão. Pesquise tudo sobre o setor. Entenda principalmente os desafios e as dificuldades que te aguardam quando você se tornar um propagandista. Tá? Já se prepare antecipadamente para isso. Vale a pena fazer um curso? Sim, se for um curso sério, se for um curso que tem uma metodologia que prima pela prática, pela vivência, por vivenciar as dificuldades e os desafios, eu aprovo sim, eu acho que você deve fazer, você tem que chegar preparado, pronto para gerar resultados, porque cada vez mais os gestores os laboratórios não podem esperar para o profissional começar a dar resultado. E é claro, né, a própria benchmarking ela oferece um curso que é muito focado para isso, se você precisar, né, eu deixo, vou deixar um link aqui embaixo na descrição, para você acessar e conhecer mais. Eu acho que é isso que você tem que fazer, pesquisar, se preparar adequadamente, porque é uma profissão maravilhosa, mas que você tem que estar pronto. Não adianta você pensar o que a maioria das pessoas faz, é, e não seja assim, porque esse não é o jeito certo é achar que tudo que precisa é participar de uma entrevista. Quando ele consegue a oportunidade da entrevista, que normalmente é de um dia para o outro, não dá tempo de se preparar, ele fala Cara, mas eu não sei nem o que eu vou falar nessa entrevista, eu não sei nem como eu vou me importar. E é aí que ele vai buscar a preparação para a entrevista. E aí vale uma ressalva. Cara, não se prepare para a entrevista. Os gestores estão vacinados contra o que a gente chama que de leões de entrevistas e gatinhos de campo. São pessoas que, que eles sabem que estão dizendo respostas prontas, coisas, textos elaborados, que não está sendo natural, que não está sendo é, autêntico. Então, você só vai conseguir essa preparação real se você pensar com antecipação. É isso que você quer? Planeje. Isso quase ninguém faz. Planeje a sua carreira prepare-se adequadamente, faça um curso que realmente vai te preparar para esses desafios, que vai te deixar pronto. Você vai sentir na pele, no momento que você fizer o curso, você vai ver que você está evoluindo, que você está crescendo, que você domina. E é natural quando você tem essa, esse domínio, que você chegue bem preparado na entrevista. E você vai continuar sendo você mesmo, autêntico, preparado. Então esse é o meu conselho. Tá? para você que deseja ingressar, ser propagandista do jeito certo. Eu tenho certeza que você não quer só ingressar, você quer permanecer, mas nem sempre é contraintuitivo pensar nisso antes que a oportunidade apareça. Faça isso, você vai ver que vai dar certo, tá bom? Olha, se fez sentido para você, se esse conteúdo agregou, não deixa de colocar aqui o gostei, né? o joinha, o curti, né? comente aí, o que, que você também pensa mais sobre isso? Se você discorda com respeito, pode falar também, não tem problema. Quero muito ouvir a sua opinião. É isso que a gente acredita, que faz a diferença para os profissionais. Compartilha com aquele amigo que você sabe que essa informação vai fazer toda a diferença na vida dele. E eu te encontro no próximo vídeo. Sucesso para você!